O amor moderno é um jogo perigoso no mundo dos encontros online e nem tudo o que brilha é ouro. Conhecido como o impostor do Tinder, ele seduziu e defraudou jovens mulheres com prejuízo de milhões de dólares e é procurado pela justiça em vários países. Um simples deslize na tela pode salvar uma vida. Este é um conto de fadas que se tornou num pesadelo. Acompanhe três mulheres que decidiram se vingar. Watch on. You can find a bit of everything on Tinder. but one little swipe can change your life. I only miss you. When, it rains. when I first talked with Simon, Imediatamente, we had a bond. Radio, he was smart and funny and very impulsive. I shared my whole heart with him, and then he asked me if I queria to travel with him queria a private jet. So I was like, shit. Neste documentário, acompanhe três mulheres que decidiram se vingar. O golpista se passava por um magnata do ramo dos diamantes, conquistava mulheres na internet e roubava milhões de dólares delas. Agora, algumas das vítimas querem vingança. A história baseada em fatos reais foca em Shimon Hayut, um rapaz israelense que, que fingiu ser filho do empresário Lev Levyeveth para atrair essas mulheres. Shimon passou por Simon Levyeveth no Tinder e a seduziu comprando coisas para elas e levando-as em passeio com jatos particulares apenas para depois roubar grandes quantias de dinheiro. A plataforma de streaming divulgou mais um título que promete ser uma grande aposta da Netflix, o golpista do Tinder. Como o nome sugere, a produção apresenta uma história que envolve o famoso internacional aplicativo de relacionamento. Na terça de janeiro, a gigante do streaming compartilhou de detalhes da nova aposta do gênero, divulgando o trailer oficial entre outras informações na história os espectadores conhecem três mulheres escandinavas que perderam muito dinheiro para um misterioso homem por meio do aplicativo do tinder a sinopse oficial divulgada pela plataforma diz ele fez se passar por um magnatos diamantes seduzindo mulheres online e burlando as em milhões de dólares a, a trama aborda os aspectos e detalhes do caso real o golpista do tinder chegará a netflix no dia 2 de janeiro de 2022. Até o próximo WhatsApp. Abraço. What's on? What's on?